E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Friday Fucking Night. Friday Night Funking. Jogo de ritmo aí para PC, gratuito, né? Vou deixar o download na descrição, né? Onde eu encontrei, eu acho, que é o download correto. Esse jogo tem sido bastante pedido aí nos comentários. E vamos jogar um pouquinho né? Ele se assemelha com Dance Dance Revolution. Né? As músicas são bem legais, é no então, modo história vai jogar só um pouquinho, não jogar é muito não, mas... vou pular o tutorial, e direto para semana 1, e como é que funciona, tem esse cara aí, ele começa cantando, e a gente tem que é, imitar, e tem uma barra aqui embaixo, né, onde indica o nosso progresso, E eu acho que.. Se você errar muito. Vamos errar ver o que acontece. Se você errar muito, acontece isso aí. <risos> Mas se você acertar tudo, mesmo que a barra fique inteira verde, eu não derrota o cara imediatamente. A gente não tá muito. Preciso mesmo. Mesmo. Eu não estou facinho. Já derrotou ele, né? Mas a gente tem que esperar até o fim da música. Seria muito fácil, né? Acabou. E aí vem a segunda Porque eu já ficando Porque <risos> já ficando mais, um pouco mais violento <risos> Se não me engano são 3 músicas Enquanto joga é isso O <risos> cara é é consegue Tá de parabéns Muito bem, feito mais um round agora, acho que é o final. Three, two, one, vamos lá, hein? vamos ver se ele derrota esse cara. A gente está indo também, né? bem acho que gente consegue. não que Vocês não que agora não precisa aguardar pop Meio que joga junto. A gente acha que vai ganhar por pouco. Ganhando, mas por pouquinho, né? Ai... <risos> Os carinhos do, senhor... do serpelo. Tô bem. Vamos ver até onde fica, o quão difícil fica Dá uma olhada, na semana 5 O que acontece? Antes da gente encerrar o vídeo É bem legalzinho <risos> I'm is go to Imagina o que, que vai virar isso aqui. <risos> Para o segundo round, ou oh, não? Algo aconteceu. Three, two, Segundo round. A do papai não é demais. é junto é terrível. Agora, hein? <risos> Agora <risos> que uma vai é bruto. Será que vamos conseguir? Eu acho que não O segundo já foi difícil pra gente Opa. Eu your que and do the sake your mind. Snowman smiling with your teeth. Falling and the I says So do friends around Separate you from your eyes to go from the time uh, of your fingernails Soak your hands in freezing water. Watching as the skin and saunders começando a espanar Passamos, eu achei que ia ser um pouco mais difícil É isso aí, tá aí o Friday Night Freaking é divertidozinho Tem vários mods disponíveis, né Parece que é até fácil de modar Se quiser fazer seus próprios personagens deve, deve, deve muito. Tem vários tutoriais Mas É isso aí pessoal, gostaram? gostaram desse vídeo? Fiquei meio calado, né Esquisito Mas tá bom Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, onde a, nossa vida, a gente joga jogos indie como esse. Eu tô aí, como vou ali, né? comentário para um gente pra gente assim, eu lendo, fica sempre vou próximo vídeo vou tipo ali,